Vale a pena viver de maneira vazia não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo E não trará felicidade genuína para o seu coração Não adianta viver por proposta sempre olhando para a melhor proposta Enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado Porque o que mais vale na vida É viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguém, alguma pessoa pode pagar para você Mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito Não desperdice a sua vida Não aceite viver um dia sequer Se não for o teu propósito Refaça a estratégia Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você, hoje você tem 20, amanhã você terá 30, e em breve você não existirá mais, e tudo o que você fizer agora, você pode escolher, ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança, e eu sempre vou optar, para o legado ao invés da herança,